Bom dia, irmãos! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E saiba como fazer isso de forma facilitada. Saiba que os procedimentos de emagrecer são coisas muito simples e muito fácil de se fazer. Sim! E saiba, porém, que o procedimento de perder os quilos do seu corpo... E como fazer isso são coisas simples, mas você não, é, provavelmente não sabe como fazer. E por isso vai precisar de um treinamento que te ensine passo a passo de como perder os quilos do seu corpo. Mas logo logo eu vou te mostrar um blog e neste blog tem treinamento que te ensina passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil.